Acha que vai ganhar? Você tá de onda, Ei! Pode ter certeza que pra mim você é um idiota. Essa derrota, meu mano, agora se anota. Porque rimando, desculpa, é um boroga. Você tá ligado, mano, que você ramela Quando Você tá na frente, sabe? Eu rimo até com a Pra você não que improvisa, você sabe que você não é de Por isso que na minha frente você o tela. Calma aí, rapaziada. Você tá ligado que eu sou verdadeiro. Você viu como isso é clichê? É o um feitiço contra o feiticeiro. <risos> 3, 3, 2, 2, 2 Só que eu nunca fui de uma briga, por isso que agora eu tô com utilidade Mostro minha capacidade, você tá ligado que eu vou nesse caminho Até mandou o um speed flow, só que esqueceu do dedinho É! Coloca você para! Ela esqueceu do dedinho, esse dedinho para na tua cara na minha frente você vai perder O pato manda mando pra tu Claro que eu esqueci do dedinho, é porque ele tá vivo <risos>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 com band porque eu me lesionei lá fora Sabe que é como se eu tivesse lá na minha casa Me machuquei lá fora, aqui dentro eu Aí. não sinto nada Ele lesionou lá fora, dando um argumento Cê sabe, nós ignora, esse é MC sem talento Ele lesionou lá fora, vai se lesionar lá dentro Parece o Arrascaeta, lesionado a todo tempo Lesionado a todo tempo, e sem arruma treta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 No beat. Você sabe que eu não paro, pois quando eu rimo eu tô no apetite Não importa o que aconteça, pega os demônios e de adestre Na outra eu rimo com o meu discipulado nessa eu rimo com o meu mestre, muito obrigado por toda a vida que você manou, mas eu vou atacar. Toma cuidado, eu tô aqui pra rimar, mas também para falar. Toda importância que você teve na minha caminhada, caminhada, a forma de eu agradecer o que você fez É espancar a sua cara pode bater na minha cara que não importa Porque eu sigo mandando, Lesgire Do jeito que você fez, porque eu sei que você coloca a sua alma no beat Como você mesmo disse, mas sem do peso dessas linhas Você disse que importa, mas você não faz ideia do quanto pesa na minha do quanto Peso na consciência Eu coloquei ele no microfone Mas não importa porque Sei que você também é sujeito homem Eu não sou o seu mestre Por isso si agora mano eu sustento Meu alimento Eu não sou o seu mestre E eu domino todos os elementos Então eu acho que vo Você não entende o que você é na vida Acho que você Não entende o peso da frase na batida Sabe por que? Que eu faço friça ali de fato Mano e entro na caverna Já te falei que você ocupa a posição Uma delas é a paterna é. Uma delas é a paterna, e eu sei porque cê é meu irmão. Então se eu sou a figura do seu pai, não vou largar igual aquele cuzão. Pode apertar minha mão, pode sentir o coração, fala pra e igual você, fez aquela vez aí, pai do barreto, vai tomar no cu E ele também foi cuzão. Eu não sei se eu mando tomar no cu ou se eu libero perdão. Pois não amar, não perdoar, também faz mal pra mim. Então se isso é ódio, eu também odeio ele, mas já vou ter um fim. Ah, então libera, irmão, mas isso você não vai liberar aqui. Sei que a gente odeia o ódio, mas nesse pódio às vezes é necessário sentir. Sinta o ódio te gira, depois transforme ele em punch. Porque é o caso contrário, se você guardar ele dentro, ele se transforma em avalanche. Sim. Ele me transforma em avalanche e tira meu foco Isso a batalha veia é uma avalanche é necessário cada floco Eu sou um floco, você é um floco Isso é verdade então não atrapalha Meu pai é igual as batalhas, eu quero ganhar, às vezes é e ou falha É realmente se é uma avalanche é necessário cada bloco Eu me sinto lá na hora do lanche, não tô mais sozinho, hoje eu tô no foco Tá ligado? Sei que na escola eu e você era zoado Hoje em dia nós escola na escola os alunos olha e nós é aclamado tipo... Eu tô lá do Jordan sim, mas você tá no planeta, Recomendo vagabundo, você sabe se do salto Falando do meu look, isso daí é um assalto Ou seja, sou é Jordan porque eu tô pulando alto Cês tão entendendo, tem mais dois Faço verso nessa base eu não deixo pra depois Já que eu sou mais com Jordan, faz o vou. você é o Jamora, eu sou, o Jamura, eu sou o Lebron. O bote tá na sua frente, não respeita, nem Sabe que eu tô de mar agora, você não vai morrer para o barreto. Vou te mostrar que você não vem do gueto. O seu flow é só gritaria, não tem nada pra falar. Você tá com euforia, que é um suco de maracujá. Hein? Eu não tô te entendendo, porque você fez tá feio. Então já que isso aqui é basquete, vem com enterrado Seguro o bloqueio. Falou, falou, suco E o seu flow e o suco maracujá? Recomendo, nego, chego pra chegou. Já tá tomando porrada, não aguentou. Eu te pergunto, cê quer água? Eu tô suave, parceiro. Você não é meu amigo. Aumenta o pali, vale, beba. Nos pés. A nota da arte não é zero, da apresentação tá dez. Mas cadê as coisas? Cadê a resposta? Cadê o ataque? A Ezequiel Panther, para de usar crack, noia é? Surra o sem a disciplina, por isso agora eu faço o seu enterro, eu ganhei com a minha rima, já você tentou virar o um jogo em cima do meu erro, essa é a nossa diferença, que eu te provo mestre que vocabulário, tenho flow, faço show, eu ganho independente do adversário, é por isso que eu faço meu show, eu te mato rápido e slow, tô na lateral esquerda, marca do tu, tipo o Ashley Cole. é por isso que você vai morrer, porque eu sou o diabo vermelho, e eu já desci o um anjo caído, parado na minha frente, mas se você, eu não esperava nada Sabe por que, meu mano? Você falou até que você fez 20k em um dia E eu concordo disso, mano Isso é verdade, sem pá te faria Só que, mano, eu vou te falar a verdade Foi dando a carregadinha O único jeito dele fazer 20k de É no jogo da bombinha? Bora! Você foi carregado, é vindicar sozinho mesmo não, com o aliado Vocês estão vendo esse FDP? Quer falar do MC? Como eu fui carregado, o meu aliado Respeita que é o MVP Por isso que eu me tornei rei, só sensei Você diz que eu fui carregado, eu que carreguei Isso. Ah! Eu vejo isso no preço, você que ficou um afoito Eu tô com alto valor no mercado E olha que a tempo passei de 18 Mas hoje você se fudeu, é por isso que você é só dá falha Eu te matei na batalha, você pagou de soldado, mas não tem medalha Eu não tenho medalha porque eu não sou soldado Eu não sou o cara que fica na linha de frente, mano, pra morrer do estado Você entendeu qualquer é fita, mano Que agora você entrou no BO oh. Eu não sou um soldado, eu tô na sua frente É o um tanque Exército de um homem só ah! Mano, você tá fudido, porque eu também já rimei no tanque, já no colisão e com vários amigos É o um exército de um homem só, é por isso que você tem a resposta Então fica até o último homem pra você ser carregado pelas costas Isso aí nem teve sentido, sem maldade mano, na minha frente agora tudo é você tá fudido Porque mano, você sabe que eu vou te matar fazendo fim. É um É o exército de um homem só que na batalha derruba 16 MC oh!